Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou aqui, você deve estar procurando informações aí do Sem Queda, né pessoal? Tudo meu pote aqui, tá? Esse aqui é meu último pote, tá? Do Sem Queda, eu comprei tratamento de 5 meses, tá? Ele é assim, tá bom pessoal? Nesse vídeo eu vou passar a minha experiência com o Sem Queda, tá? O Sem Queda tá ganhando destaque na internet, nas redes sociais, e tem muita gente falando, tá gerando muita polêmica, né? Uh, algumas pessoas falando bem, outras, outros clientes reclamando, não tiveram resultados. Né? Então afinal, vai funcionar pra todo mundo ou não funciona pra todos, tá? Então nesse vídeo eu vou, vou falar sobre isso, tá pessoal? Uh, fica até o final comigo, vai ser um vídeo rápido. Mas eu vou passar toda a minha experiência, eu vou passar um alerta importante também, tá? Já deixa o like no vídeo para que o YouTube entregue esse vídeo para mais clientes também, tá, pessoal? Então, é prazer, meu nome é Diego, tá bom? E, pessoal, por que eu resolvi fazer uso do Sem queda, né? Um produto famoso e foi sucesso nos Estados Unidos, agora tá no Brasil, né, pessoal? É, então, uh, pessoal, eu desde muito jovem, hein, eu comecei a sofrer com queda de cabelo e com alvice, né, pessoal? E isso afetou um pouco a minha confiança, ainda mais porque pessoas aí maldosas, né? Começam a fazer bullying, tá? Sofrer muito bullying por causa disso. Uh, so, pessoas colocam apelido, fazem piadinha, né? com essa situação, aí isso me deixou muito tímido, tá? Eu gerei muita timidez aí, muita falta de confiança, tá? Eu ia para as festas aí, ficava tímido, não conseguia conversar com as pessoas, tive dificuldade de arrumar uma namorada, tá, pessoal. Então, eu fui atrás aí de alternativas aí para estar tá me ajudando, né? A, a ver se conseguia reverter minha situação, tá? Acabei achando sem queda, tá? Tava com muito destaque, né? eu dei uma chance, comprei um site oficial, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, pessoal, aqui na descrição, o um site oficial aí do sem queda, tá? Porque devido ao destaque do produto, pessoas aí estavam fazendo operatária. Aplicando golpes aí, vendendo produto falso em marketing places, em Mercado Livre, enfim. Então, o site oficial vai estar tá aqui embaixo, tá pessoal? Mas fique comigo, tá? Que eu tenho que passar mais detalhes importantes, pessoal. Como eu falei, né? Tô no meu último pote, já. esse aqui é meu quinto pote, tá? E pessoal, o produto original, né? ele realmente funciona, tá? Uh, ele realmente dá resultado. Eu, eu tinha cabelo só dos lados, tá pessoal? Eu tinha cabelo dos lados e atrás, né? Em cima não tinha nada, tá? Não sei se você tá pra ver na câmera. Mas agora, pessoal, já tem bastante cabelo uh, nascendo em cima de novo, tá? Vou tentar mostrar aqui, ó já tem bastante cabelo, né, aqui em cima, tá, é, como eu falei, né, eu tinha cabelo dos dois dos, tinha cabelo dos lados, né, pessoal, dos dois lados, daí né? em cima não tinha nada, mas já tá vindo bastante cabelo aqui, ó, em cima, né, então, é um produto, pessoal, que se for original, ele realmente dá resultado, realmente funciona, tá, pessoal, ele tá mudando aí a minha autoestima, a minha qualidade de vida, tá, pessoal, não só comigo, mas com centenas de, de outras pessoas aí que estão usando corretamente o produto original, tá, lembrando que ele funciona pra homens e mulheres, tá, pessoal, e como é que é o modo correto de estar usando, pessoal, é muito importante isso, tá? É, você deve tomar duas cápsulas por dia, tá, pessoal? É um antes do almoço e uma antes da janta, tá? Outra coisa, antes que eu esqueça também, pessoal, ele é um produto totalmente natural aí. É, não, não, não tem nenhum efeito colateral, não tem contraindicação. Foi aprovado na Anvisa, tá, pessoal? Na Vigilância Sanitária do Brasil, tá? Produto Totalmente seguro. E, pessoal, é muito importante, tá? Por que, que alguns clientes não estavam satisfeitos, tá? Ele é um produto natural, pessoal. E não é resultado rápido, tá? O cabelo não vai crescer. Da noite pro dia, tá, pessoal? Eu fui notar uh, o cabelo crescendo, né, pessoal? Como eu falei aqui. Eu fui notar resultados uh, no, entre o final do de, terceiro mês e ali, o início do quarto mês, tá, pessoal? Então, muita gente compra um pote apenas, aí toma por um mês e aí não percebe resultados, aí desiste, sai falando mal do produto, tá, pessoal? Então, a gente tem que entrar com um pé direito, tá? Tem que ter paciência, né? Se você comprar só um pote, você não vai perceber benefício, né, pessoal? Como eu falei, é um tratamento aí natural, leva um prazo, aí, né? Como eu falei, cabelo demora um pouco para crescer, não vai crescer da noite pro dia, tá, pessoal? Então... Tem que ter paciência, né? Você deve estar tá comprando aí de 3 a 5 potes, pelo menos aí para você não tá resultado. Tá, é quanto maior o kit você pega, além de garantir o tratamento completo, você garante o desconto no preço também, tá pessoal. Inclusive, eu vou comprar mais 5 potes aí para fechar 10 meses de né, de uso para ver se se dá mais resultado ainda, tá pessoal. Então, é para você comprar o original aí, pessoal e ter benefícios de verdade, né? Você deve tomar duas cápsulas por dia, comprar e o kit maior que for possível, né? Que caber no seu bolso, tá pessoal. Quanto maior o kit, melhor são os resultados, né? Como eu falei, tá. Então... O site oficial vai estar aqui embaixo, tá, pessoal? É muito importante, muito importante comprar o original, tá? É, vai estar aqui na descrição, no primeiro comentário. O site é seguro, tá? Comprei no cartão de crédito. Foi super seguro, tá, pessoal? A entrega é rápida aí. Aqui chegou em uma semana, tá? Então, espero que tenha ajudado, tá? Desculpa qualquer coisa, tá? Só um depoimento rápido, tá? Desejo sucesso aí, tá bom? No seu tratamento aí com sem queda, tá? Então, um grande abraço aí, tá bom? E Valeu. Aí.